Eu sou o Tamer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é Seu trabalho tem o um valor que você dá. Então nós vamos falar sobre o significado do dinheiro, por que o dinheiro é um tabu na nossa sociedade, a importância da sua relação com o dinheiro, jeito certo e o jeito errado de lidar com o dinheiro e dicas para você lidar com o dinheiro. Você sabia que falar de dinheiro é o maior tabu entre todos os tabus no mundo? É, queridão, queridão, eu também não sabia, não. Foi pesquisando, foi estudando o assunto que eu descobri isso. É claro que a gente sabe que dinheiro é um tabu, mas eu não sabia que é o maior dos, dos tabus. Eu, eu sei, por exemplo, que há pessoas que preferem morrer a falar em público. Isso é sabido. Mas o dinheiro, sinceramente, eu não sabia que era o maior deles. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Você já viu alguém? Falar quanto ganha, falar quanto cobra pelo seu trabalho, ou quanta, a quantidade de dinheiro que tem, você já viu isso? Eu nunca vi, cara. Eu tô com 49, eu nunca vi, é muita estrada. Eu conheço casais, diga-se de passagem, cujo marido não sabe o quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha, ou o marido não sabe quanto o marido ganha, a mulher não sabe quanto a mulher ganha. Enfim, ambas as partes do casal não sabem quanto a outra parte ganha. Então vamos lá, segundo estudo feito nos Estados Unidos pelo Banco Wells Fargo, falar sobre dinheiro é mais difícil do que falar sobre sexo, morte, religião e política. Pesquisa recente feita com 2 mil adultos americanos pela E-Money Advisor, uma empresa de softwares de planejamento financeiro, constatou que 57% dos entrevistados fogem do assunto dinheiro em roda de amigos. 55% dos homens e 45% das mulheres evitam falar de dinheiro. Um em cada cinco entrevistados nunca falou sobre dinheiro com ninguém. Pesquisa no Brasil, feita pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito e pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que aliás eu conheci bem há muitos anos. É, realizada atenção em todos os estados da federação do Brasil 18% dos brasileiros não falam de dinheiro com a família 39 por cento dos brasileiros só falam sobre dinheiro com a família quando a coisa tá ficando esquisita quando as Finanças não vão bem e 44 por cento do dinheiro dos brasileiros apenas falam sobre dinheiro com a família não são dados curiosos cara agora se liga no que eu vou dizer vamos definir dinheiro né a gente tá falando sobre dinheiro é muito importante o que a gente vai falar hoje porque você vai entender inclusive o que funciona né o que vai na cabeça dessa galera é que, por exemplo, mete a mão no dinheiro público. A gente não vai falar disso em termos de, de, de, de foco, esse não é o maior foco. Mas você vai entender, a partir do que a gente vai falar, por que, que essas coisas acontecem. Então vamos definir o que é dinheiro. Dinheiro, segundo o dicionário, é um instrumento usado é, na forma de moedas e notas, utilizado na realização de trocas comerciais da sociedade. Atenção! na troca Ok na palavra trocas o dinheiro queridão e queridona é portanto uma ferramenta que facilita a troca entre as pessoas o dinheiro é um meio o dinheiro é um veículo para determinadas para a satisfação de determinadas necessidades humanas essenciais então de novo o dinheiro é um veículo se liga nisso para a satisfação que visa satisfazer determinadas necessidades é, emocionais pelo fato de o dinheiro ser um grande tabu na nossa sociedade ele acaba virando um problema na vida de muitas pessoas não né? tem gente que tá presa por causa de dinheiro mas o problema não é o dinheiro o problema é a forma como a pessoa lida com o dinheiro O problema é a maneira como a gente administra e ou ganha o dinheiro esse é que é o problema porque queridão queridona o dinheiro não é um fim em si mesmo se liga nisso o dinheiro em si mesmo não é o fim entre todas as necessidades humanas essenciais busca aí na internet depois as, a pirâmide de Aslo, você vai entender o que eu estou dizendo? Que é uma teoria escrita por um psicólogo americano. Entre todas as necessidades humanas essenciais, o dinheiro supre apenas a necessidade, as necessidades fisiológicas, quais sejam alimentação, vestuário, moradia e segurança. Só. Então vamos lá. O dinheiro não serve, atenção, para dar propósito à vida. O dinheiro não serve para dar significado à vida. E nem senso de importância. Então eu já vou começar dizendo para você o seguinte: essa galera que rouba dinheiro público, como os políticos que estão presos por essa razão, porque roubam dinheiro público, embora não precisem. Há pessoas no Brasil é, que roubaram tanto que tinham dinheiro em maior quantidade do que podiam gastar. Eu fiquei muito impressionado, particularmente, quando do mensalão, né quando as pessoas começaram a ser. mensalão não, petrolão, enfim, essa, essa, esses tantos anos aí de roubo de dinheiro no Brasil. Eu fiquei muito impressionado com, a, com, a, com o montante das multas que os caras pagavam, né? Então eram multas de 15 milhões, de 50 milhões, um dinheiro que eu nunca vi na vida em 49 anos. O que ele dá, Se o cara paga 50 milhões de multa, mais o que ele paga para os advogados, para o escritório, para o escritório do advogado, mais o que ele devolve para, para, para, os cofres, para os cofres públicos, mais o que ele afanou que sumiu que ninguém viu... É muito dinheiro, é dinheiro que não se pode gastar. E por que, que o cara entra nessa, já que ele não precisa desse dinheiro para gastar, é mais do que ele vai gastar? Porque ele está buscando com esse dinheiro dar à sua vida um significado, um senso de importância, um senso de propósito. É isso. Ele está usando o dinheiro com a finalidade errada. Ele está ele tá vendo no dinheiro a satisfação, a gratificação que o dinheiro não pode dar. Né? E aí o sujeito tem o um compromisso da sua felicidade, ele fica ausente da família, ele fica... É, livre, é, livre não, impedido da sua liberdade, cerceado na sua liberdade, na sua relação com a família. Por quê? Porque ele usa o dinheiro de uma maneira indevida, de forma é, para resolver problemas que o dinheiro não resolve. Por que eu estou dizendo isso, queridão e queridona? É muito importante você definir para você quanto de dinheiro você precisa. Quanto de dinheiro você precisa para ter a vida que você quer. Ah, eu quero 5 milhões. Por que você quer 5 milhões? Qual é o objetivo disso? É, lembrando que o dinheiro só serve para você morar, vestir, ter conforto e ter segurança e se alimentar somente, sabe? Então, o que, que você entende por isso? O que, que você entende por conforto, por segurança, por moradia, por vestuário, ok? É, quanto mais simples for a sua vida, isso está mais do que provado cientificamente, é só você procurar aí, mais feliz você será. É, menos, de menos dinheiro você precisará. Então, de novo, o dinheiro não vai servir para dar ao sujeito, para dar ao ser humano, ao homem, à mulher, significado, senso de propósito senso de importância, que são necessidades emocionais que estão no topo da pirâmide de Maslow. Por que, que o dinheiro é um tabu na nossa sociedade? Porque nós vivemos numa sociedade que acredita que dinheiro é assunto proibido. Se liga, o dinheiro é demonizado como capital. Então o capital é demonizado, o capitalismo também é demonizado. E é claro que eu não estou defendendo o capitalismo, nem o socialismo, nem ismo nenhum. Eu estou trazendo fatos... Eu estou trazendo um modelo, ok? Estou discutindo essas ideias e não estou trazendo verdades. Então, o dinheiro é demonizado como capital, o dinheiro é associado ao sucesso e ao caráter da pessoa. Então, é muito curioso que as pessoas ainda associem o dinheiro ao sucesso, né? porque tem muita gente que só tem dinheiro. E se você só tem dinheiro, querido, querido, você não pode se dizer uma pessoa bem-sucedida. Né? Quem só tem dinheiro não pode se dizer uma pessoa bem-sucedida. É, o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro né? é, a sua saúde financeira, digamos assim o lado financeiro da sua vida claro que nele você pode e deve ser realizado você deve ter uma meta financeira, a gente vai falar disso e em conquistando essa meta você será uma pessoa realizada nesse nessa área da sua vida mas não adianta você trabalhar, acumular, trabalhar, acumular trabalhar, acumular, porque isso não, não traz satisfação do, do ponto de vista pleno da vida de novo traz só satisfações das suas necessidades fisiológicas que já é muita coisa, eu vou fazer uma citação de de Tom Jobim, que eu acho muito interessante, muito curiosa, que é assim, abre aspas, sucesso no Brasil é a pior das ofensas pessoais, fecha aspas. Então, é, como o dinheiro é a causa de todos os males, como o dinheiro é associado à falta de caráter, como o dinheiro é associado ao demônio, né, ao inferno, ou, ou, ou às coisas que são ruins, então quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de significados que se dão a, a isso, muito sérios cara e aí o que que acontece quando a gente acredita que dinheiro é a origem de todos os males quando a gente acredita que dinheiro é sujo quando a gente acredita que dinheiro é coisa do satanás quando a gente acredita que dinheiro é tá associado ao caráter nefasto das pessoas menor das pessoas é isso causa medo se liga constrangimento vergonha e baixa autoestima Claro. Então, se eu tenho dinheiro, ou eu sou safado, ou eu sou ladrão, ou se eu não tenho dinheiro, eu sou um merda. Alguma coisa assim, nesse, nessa linha. Né? Então, se eu sou dinheiro, eu sou mal. Eu, se eu tenho dinheiro, eu sou mal visto pela sociedade. E se eu não tenho dinheiro, eu também sou mal visto pela sociedade. Em ambos os casos, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu sou mal visto pela sociedade. Ponto. Muitas pessoas, gente, olha só, muitas pessoas têm pudor, têm dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. E não só isso, muitas pessoas têm dificuldade de precificar a sua mercadoria, então o cara vende, sei lá, banana. Por mais diferente que seja a banana dele, por mais especial que seja a banana, a goiaba, a maçã, a, a camisa, a roupa que ele vende, enfim, o produto que ele vende, ele tem dificuldade de precificar isso, de colocar preço nisso. É, há pessoas que têm muita dificuldade de negociar salário, há pessoas que têm muita dificuldade... De é, negociar aumento a pessoas que têm muita dificuldade de aceitar aumento. É. A gente tem uma queridona aluna que está lá na jornada da plenitude, a gente falava sobre isso semana passada, sobre saúde financeira, e ela deu um testemunho sensacional, a gente ria. Porque ela falou que, enfim, a diretoria ela aumentou o salário dela e ela foi reclamar, foi questionar, né? Pô, como assim? Está aumentando o meu salário? Olha que coisa louca, né, cara? Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Uma pessoa que vai reclamar, né, questionar o fato de ter recebido aumento de salário. E é, um, e é um padrão inconsciente. Você vê como a gente lida de maneira menor com o dinheiro. Você vê como a gente lida com, de forma negativa com o dinheiro, né? A gente tem dificuldade até de receber o dinheiro. E eu conheço pessoas, querida, queridona, que não põem a mão em dinheiro. Você acredita? Você vai pagar o dinheiro e diz: Não, deixa aqui na mesa. Mas por que não, no, no meu dinheiro? Olha que coisa maluca. Eu conheço gente assim. Talvez você conheça. A história com o dinheiro é tão curiosa tão curiosa que eu vou te dar dois exemplos. Um é meu, pessoal, e outro é de um professor que eu tive, que é um cara muito especial, que é um grande psicanalista. Quando eu estava fazendo escola de psicanálise, fazendo a minha formação, o Hiratan comentou conosco numa das primeiras aulas da matéria dele, né? que ele reservava 10% da agenda, olha isso, 10% da agenda dele ele reservava para trabalho voluntário, trabalho filantrópico, então ele dava 10% da agenda dele para atender pessoas é, necessitadas que não podiam pagar, eu estou falando, queridão e queridona, de um dos maiores psicanalistas que existem, é o maior que eu conheci. e, e quando ele deu essa informação para nós, ele fez questão de dizer o seguinte, eu tenho 10% ali da minha renda, da, desculpa, da minha agenda, mas são pacientes que não evoluem, eu não consigo ter resultado com esses pacientes. E aí alguém perguntou por quê? ele disse não, porque as pessoas não dão valor a um, a um, a um trabalho que é gratuito, né? alguma coisa por qual elas não pagam, é, uma, é um padrão meio que inconsciente. Ele falou alguma coisa semelhante a isso. Eu fiquei chocado com aquilo, achei um absurdo, achei que não tinha nenhum sentido que ele o que ele falou, e aí se liga na minha história anos depois. Anos depois eu fui atender uma paciente que tinha todos os problemas emocionais que você possa imaginar, estava inclusive aposentada, com depressão, com ansiedade, com tudo que você possa imaginar, tudo, tudo junto ao mesmo tempo agora, era o caso dela. Ela não trabalhava, estava aposentada há muitos anos, cara, e aí acredite... Os irmãos faziam uma, uma, uma, uma, como é que chama, uma vaquinha para pagar a terapia dela. E a gente começou a ter resultado, essa mulher voltou a trabalhar. Quando ela voltou a trabalhar, ela estava aposentada por milhões de anos, ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia... era, um, era um problema a vida dela. Quando ela começou a trabalhar, eu fiquei muito impactado, né? fiquei muito feliz com aquilo, eu resolvi dar uma contrapartida, olha que asneira que eu fiz. né Eu falei, Fulana, quanto é que você pode pagar? Vamos fazer o seguinte. É, livra seus irmãos aí da, do pagamento da análise da, da, das sessões. Quanto é que você pode pagar? Aí eu falei, então vai ser dizer zero. Não paga nada. No deu um mês, a mulher regrediu, parou de trabalhar de novo. Tudo voltou a estaca zero. Vocês acreditam? Eu tive que encaminhar a mulher para outro terapeuta. Então vamos falar da dificuldade em precificar o seu trabalho, né? da maneira menor como a gente lida com, com o dinheiro. É, a gente recebe, vamos lá, a gente, você recebe, você é remunerado, eu sou remunerado pelo valor que você agrega, ok? Então é muito curioso, é, é, é insano quando alguém chega numa empresa, por exemplo, como eu já vi acontecer, você chama o funcionário né, para exigir mais deles, fulano você está começando aqui, você tem todo o potencial, você é um rapaz jovem, uma moça jovem, tem tudo para crescer, a gente espera que você dê um pouco mais, a gente percebe que você tem lenha para queimar, mas a gente... Percebe que você está um pouco ainda desambientado. E o cara dizer assim, me paga mais que eu faço mais. Me paga mais que eu realizo mais. Quer dizer, o cara não entendeu, ele não entendeu que ele é remunerado pelo valor que ele agrega, não o contrário, sabe? O dinheiro é só moeda. O dinheiro é um mecanismo de troca. Você realiza um trabalho X e eu te dou um equivalente X de dinheiro. É só isso que o dinheiro é, sabe? O dinheiro não está não, não aqui para medir o seu valor, se liga. Não, não é isso, ok? Embora você receba um dinheiro proporcional ao valor que você o valor que você agrega com o seu trabalho, não com a pessoa, não o valor da sua pessoa, OK? Então, a sua remuneração se liga, querido, não, querido, precisa ser, deve ser ou deveria ser exatamente proporcional à sua qualificação número 1. Um, a sua dedicação número 2, e a sua excelência número 3. de novo você é remunerado pela sua qualificação então se você não tem qualificação você não tem como ser remunerado em qualquer função tá gente em qualquer função desde as funções mais simples da sociedade os trabalhos que exigem menos é, é, intelectualidade menos preparação intelectual digamos assim menos estudo, né? desde os trabalhos mais, mais simples da sociedade aos trabalhos mais eh, elaborados, mais complexos. É, você tem que ter qualificação, ok? Ponto. Ah, eu sou, sei lá, chefe de cozinha. Porra, tua remuneração está relacionada ao valor que você... A sua qualificação, isso é indiscutível, ok? E não adianta você ser qualificado e não ser uma pessoa dedicada e não ser excelente no que faz, ok? Então, se você é excelente, se você é qualificado, se você é uma pessoa dedicada, você deve ou deveria ser remunerado igualmente por isso. Então vamos, vamos entender duas coisas que já são batidas aí, você já deve ter ouvido, mas eu vou repetir porque é necessário. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Preço, queridão e queridona, é o que você paga pelo bem ou pelo serviço, ok? Valor é o bem ou serviço que você entrega ou recebe de alguém. Então eu presto um serviço tal, ou eu vendo um produto tal, um bem tal, e sou remunerado por isso, ok? Ou alguém está me prestando um serviço, está me vendendo um bem e eu pago por isso. Isso é preço. Valor, cara, é aquilo que esse bem agrega a mim, ok? Eu comprei essa cadeira aqui. Deixa eu virar aqui um pouco para vocês verem. Vou virar porra nenhuma. Você procura a internet que você vai ver. ver se você consegue ver aqui. Essa cadeira, bicho, eu paguei uma fortuna na época. A Raquel me encheu a paciência. Porque eu eu os eu sou um moço velho, eu já nasci velho. Então, eu, eu gosto daquelas cadeiras de palinha, de madeira, aquelas cadeiras antigas que você comprou no antiquário É disso que eu gosto, né? Eu gosto dessas, dessas coisas. Só que, bicho, trabalhar numa cadeira daquela de palinha, a quantidade de horas que eu, que eu trabalho, às vezes eu sento aqui 6 horas da manhã, cinco e meia da manhã, vou saindo aqui umas horas da noite. Né? É no, são no mínimo 12 horas, 10, 12 horas de trabalho por dia, sentado nessa cadeira aqui. Então, aquilo me fazia mal, me dava dor nas costas, etc. Quando eu, eu paguei caro, eu paguei caro, mas o valor que a cadeira me agregou, o valor que essa cadeira agregou à minha vida não tem, não tem preço que pudesse pagar. Eu faria tudo de novo, eu pagaria o dobro de dinheiro pelo valor que ela me agrega. Isto é, ela me agrega mais valor do que o dinheiro que eu paguei por ela. E foi uma amiga que me indicou. Me indicou várias vezes: compra essa cadeira, compra essa cadeira, compra, compra essa cadeira. Aí a Raquel comprou a ideia dela, começou a me encher a curica e a gente comprou uma cadeira para cada um. Então, é essa é a diferença entre entre preço e valor, sabe? Então onde é que está a dificuldade? A dificuldade está em nós enxergarmos valor nas coisas e nas pessoas. Esse é, esse é o grande desafio. Se eu tivesse enxergado nessa cadeira o valor que ela de fato tem para a minha vida, teve e continua tendo, eu teria comprado há muito mais tempo. Eu tinha o dinheiro para comprar. Eu só achava que não valia. Eu acreditava que não valia. Você compreende a diferença? E eu tinha testemunhos, eu tinha pessoas, né? Eu falei de um amigo. E essa amiga usa, já, e tem sócios que usam, tem amigos que usam. Enfim, então uma porrada de gente que eu conheço que usa. E falou, cara, compra isso, Tamer, compra isso, que vai ser importante. Se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não conseguia enxergar valor. E eu olhava tão somente para o preço. Por que, Tamer? Porque preço é uma coisa mensurável. Cara, tipo, sei lá, uma cadeira dessa hoje é em dólar, cara. supõe suponho que uma cadeira dessa hoje esteja uns 10, 12 mil reais. E aí você... Isso é fácil de mensurar, né, cara? Porra, quanto tempo? O que eu preciso fazer para ganhar 10 mil reais? Vamos arredondar, por exemplo, para ficar com uma conta fácil. Quanto tempo leva para ganhar isso? Quer dizer, um dinheiro X que está saindo da minha conta. Isso é muito fácil de mensurar. O difícil é você mensurar o valor, que é uma coisa intangível. Né? O benefício, eu não consigo explicar para vocês o benefício que essa cadeira tem, além de eu nunca mais tive dor nas costas. Eu trabalhava tantas horas aqui, eu ficava travado da coluna, da, da lombar. Aqui, não, por então, a cadeira anatômica, ela, ela favorece a circulação, não impede a circulação. Enfim, tem tá uma porrada de benefício. Qual o valor que isso tem? Imensurável, é difícil de definir. Então, o que é um bem, é qualquer produto, que seja. essa cadeira é um bem, ok? E o que é uma prestação de serviço? um prestador de serviço é um profissional autônomo, um profissional que não tem vínculo empregatício, que trabalha por conta própria. Então, é, vou dar alguns exemplos, cabeleireiro, churrasqueiro, né? você vai fazer uma festa na sua casa, contrata um churrasqueiro, esse profissional é autônomo, em geral é autônomo. É, se tem uma empresa, é iniciativa individual, né? uma coisinha pequenininha, manicure, é médico é autônomo, é profissional autônomo. Psicólogos, em geral, são autônomos, é né? Claro que há exceções. Há médicos contratados por empresas, diretor de hospital. Ah, porra. Mas na imensa maioria são profissionais autônomos. Advogados, né? O cara se forma, monta o escritóriozinho dele, vai trabalhar por conta própria, é assim que funciona. Qual é a questão do preço e do valor? O preço é tangível, o valor é intangível. Então, por exemplo, quais são as questões envolvidas no valor? Eu vou dar um. Eu, Tamer, eu uso o seguinte critério, gente. Se esta cadeira, que é o exemplo que eu estou dando agora, ok? Se ela custa 10 mil reais na loja do Zezinho, eu chego lá na loja do Antônio e ela custa R$9.000, 9 mil, eu vou comprar na loja do Antônio, ok? Se eu chegar na loja do Valdemar e ela tiver 2 mil, eu não vou comprar porque eu vou entender que tem alguma coisa errada. Então a cadeira custa R$10.000 mil o valor de mercado dela. Onde você for está 10 R$10.50, 9.500, Se Tem alguém vendendo por 2, tem alguma coisa errada. Eu arrisco dizer, como grande chance de acerto, que esse material foi roubado. Então, tem alguma coisa ilícita aí, porque não é possível. As coisas têm um preço. Elas têm um valor, mas também têm um preço. Quanto é que custa uma cadeira dessa para produzir? Quanto é que custa trazer para o Brasil, porque ela é importada? Enfim, tem um custo a parada. É, então, eu, eu discuto o preço de produto. Claro que produtos iguais. Eu não vou comparar essa cadeira, que custa 10 mil, e vou comprar outra ali, que é, sei lá, que o cara faz na esquina, que dura três meses, que custa 100 reais, por exemplo. Ok? Eu não vou comparar uma coisa com outra. Mas produtos iguais, eu comparo o preço e compro no lugar mais barato. Compro no lugar mais barato. Serviço, o meu critério é outro. Eu não discuto o preço de serviço. Por que, Tamer? Porque serviço é uma coisa difícil. Tem um toque, é claro que o produto também tem, né? mas o produto é feito em escala industrial em geral. Agora, pega um artesanato, pega um, um, um cabeleireiro, né? que é um artista, agora eles estão chamando de, como é que é? Coifé. Não, não é coefé. coiffer era antes, né? no meu tempo. Hoje, não. como é que chama? Hairstylist. Hairstylist. É importante pra caceta. É uma coisa linda de, de, de, de se falar. Mas o, aí você vai fazer o coefé, o, co o hairstylist. Esse cara, por que, que você paga 300 reais num corte, preços hipotéticos, é óbvio, e não paga 10 ali num cara da esquina? Porque é o valor daquela mão de obra, é o valor daquele serviço, daquele profissional. Ok? Yeah. E o que, que define um profissional? O que é o... o, que que é o o, o, o intangível é a autoridade desse profissional ou do produto, né? E aí, como essa cadeira tem autoridade, ok? Essa cadeira é famosa mundialmente. Então, se você for nas principais bancadas de telejornais do Brasil, a galera usa essa cadeira. Esse modelo de cadeira, por exemplo, se você for no programa do jogo, que já saiu do ar, sei lá, três, quatro anos, é esse tipo de cadeira que ele usa, ok? A escassez, a exclusividade e a urgência. Então, se liga aí que pode ser o seu problema, queridão, queridona. Se você procura, se você busca um produto especial ou um profissional especializado, você precisa estar disposto a pagar por isso, ok? Tem jeito. Então, de novo, se você procura um produto ou um profissional especializado, uma pessoa que tem autoridade naquilo, uma pessoa que é um diferencial naquilo, você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Porque o cagalhufas cobra qualquer coisa. O, o, o, o cara que é barbeirinho ou cabeleireirozinho... Ele não vai cobrar o preço do hairstylist, porra, não vai cobrar o preço que o cagalhufas ali da esquina cobra, são coisas diferentes, ok? É, um especialista que não querendo, cobra X, o cagalhufas cobra um, um, um centésimo de X, ok? A gente precisa entender isso, já já você vai entender por que, que eu estou falando isso, se liga nisso Escassez, quando o bem ou serviço não existe ou é raro? Okay? Então, por exemplo, eu tenho livros aqui. Eu tenho um livro aqui, está exatamente à minha frente. Ele acabou de ser reeditado, okay? sei lá, tem três meses que ele foi reeditado. Ele estava fora de edição há muitos anos. Eu paguei R$ reais nesse livro. Eu cheguei a procurá-lo, ele estava custando R$ reais, porque ele não existia, ele estava fora de edição. E não havia é, é, previsão de ser editado. Eu esperei anos para comprar esse livro. Eu tenho um outro livro aqui que comprei por trinta 30 e poucos reais, do mesmo segmento. Era o último que tinha, comprei numa loja famosa aqui. Hoje esse livro está custando mais de mil reais, porque ele não existe. Então a escassez é um valor agregado à parada, sabe? É... E eu sei o valor que essas obras têm, porque tanto. Eu sou filaterista, sou ou não fui? Filaterista é o sítio que coleciona selos postais. E aí, aí, os selos que eram enviados pelas cartas, através das cartas, eram chamados selos ordinários. Ordinários porque eram baratinhos, custavam centavos, você comprava páginas inteiras, levava para casa, colava o selo ali e remetia a carta. Só que havia selos raros, queridão e queridona, que valiam o preço de um, de um apartamento. Há coleções de selos fora do Brasil, em países onde a, a filateria ainda é valorizada, tem selos que custam o preço de um, de um, de um, de um automóvel, de, uma, de um apartamento. Por quê? Porque são raros. Existe um, existem dois, existem três, existem dez no, no mundo, cara exclusividade se liga no exemplo que o Tamer vai dar para você quando o bem ou o serviço é personalizado isto é a roupa foi feita exclusivamente para você se você não conheceu Clodovil Hernandes que era uma figura adorável eu gostava muito dele que era um costureiro brasileiro famoso o cara faz uma roupa para você bicho, sob medida faz um terno faz um vestido de noiva faz um sei lá o que é porra isso custa dinheiro queridão queridão isso tem um puta valor agregado porque aquilo foi feito para você imagina para o seu casamento para a sua festa de debutante, para a sua festa de aniversário, sei lá, para a sua posse na Academia Brasileira de Letras, para, sua, para um evento importante na sua vida. Então, o cara faz uma, uma roupa para você, uma roupa exclusiva. Você contrata um professor, você quer contratar o Tamer para uma mentoria individual, quanto é que custa a hora do Tamer, queridão, querido. Aí você contrata um profissional é, para fazer uma mentoria em grupo, cara, o atendimento é diferente, o, o preço é diferente do preço individual, porque o valor agregado é diferente, queridão, queridona. Ou a urgência, que é um outro elemento fundamental na parada, né? Você, porra, aí a questão aqui já é o tempo. A questão já é o tempo. Você precisa de um bem, um serviço com rapidez você seu smartphone deu pau já aconteceu comigo bicho e eu uso isso para trabalhar né falo toda hora com essa com a minha galera aqui com a minha equipe com a minha turma aí porra eu tava na garantia olha a situação do brasileiro eu tava na garantia levei lá na garantia o que falou assim olha queridão é uma semana sete dias a dez para você ter uma resposta eu falei como assim meu filho é que sete a dez dias outros eu falei porra fudeu de caçar ali os sete dez dias levaram 30 só para você saber ok eu comprei outro eu comprei outro aquela porra tava lá no concerto, eu tive que comprar outro. Como é que eu vou ficar sem telefone? Aí é, meu tenho meu computador. Porra. Tá aqui, se ele der pau, eu vou fazer o quê da vida? Não trabalho, simplesmente a minha vida para, né? Ou você, porra, tem uma, descobre uma, um câncer de mama, por exemplo, tomara que não te aconteça nunca, mas que é uma doença, o índice de... de, de a letalidade é muito alta, mas o índice de cura é muito alto quando descoberta cedo, né? Então você precisa de uma ação rápida, precisa operar rapidamente, precisa de uma cirurgia rápida, você vai correr hein, filho? Você vai pagar o que tiver que pagar, você dá, porra, a casa pra poder fazer, fazer a cirurgia é assim funciona. Só que nem todas as pessoas sabem enxergar valor. Nas coisas. Nem naquilo que está entregando e nem naquilo que está recebendo. Se liga. Nem todo mundo... Acabei de dar o meu exemplo com essa cadeira aqui. Herman Miller chama a cadeira. Procura aí. Então a sua... Se liga. A sua saúde financeira... É de... Dica do Também na A sua saúde financeira é definida pela relação que você estabelece com o dinheiro. Há três tipos de relacionamento, se liga aí. Número um, a sugação, é o perde-ganha. É o ganha-perde, desculpa. Ganha é o sujeito que está sugando e perde o outro que está sendo sugado, ok? A troca, que é o ganha-ganha, ganho eu e ganha o outro. Eu, eu entrego e outro. Eu dou e recebo, ok? Recebo na mesma proporção que dou. E a doação, ou seja, é o perde ganho, eu estou perdendo para você ganhar, ao momentos em que isso é necessário, porque as pessoas que não têm nada para dar. Então, se eu tenho um pouco mais para dar, eu perco um pouco do que tenho e dou para o outro que não tem nada, ou que tem menos do que eu. Esse é o senso de igualdade. Né? E aí, eu acredito, e aí agora eu vou falar, vou trazer uma, uma posição pessoal, uma opinião pessoal, eu acredito perfeitamente no, no capitalismo, desde que, de novo, as pessoas saibam é lidar com o dinheiro, se relacionar com o dinheiro de maneira saudável, de maneira que todo mundo ganhe, sabe? Então, de novo, há três tipos de relacionamento. O ganha-ganha, a troca, ganho eu, ganho você. Lá atrás eu falei, se liga na palavra troca, lembra que eu disse? Se liga na troca. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma ferramenta de troca. Ah, é, queridão, queridão. O dinheiro é uma ferramenta de troca entre as pessoas. Então, a relação saudável com o dinheiro, qual é? É a relação de troca. Se eu estou jogando o, o a sugar, se eu estou jogando o, o jogo finito, que é do perde ganha, estou perdendo para você ganhar, o tempo todo tem alguma coisa errada. Se eu estou ganhando para você perder o tempo todo, tem alguma coisa errada. É claro que, de novo, há momentos em que você perde para o outro ganhar, há momentos que você ganha para o outro perder, é assim que funciona. Né? Deliberadamente, cara, olha só, eu vou... Deixa eu cobrar um pouco mais barato aqui, porque estou vendo que você não tem condição, etc. Isso em consultório é muito comum, né? Eu, eu tinha um preço X, eu tinha um preço tabelado. Até porque eu tinha um público muito definido. Mas há terapeutas que cobram segundo a possibilidade do, do, do, do paciente. Isso é perfeitamente... Isso está dentro da doutrina da parada. Mas a relação saudável, o relacionamento ideal é baseado na troca. É um padrão é, equilibrado na doação mútua. Eu dou e você doa. Esse é o relacionamento saudável, seja com dinheiro, seja com marido, seja com mulher, seja com filho, seja com patrão, seja com empregado, seja com a sociedade. O padrão é, é, ideal de relacionamento é o padrão da troca, da troca equilibrada, da troca mútua, da troca justa. Agora, se liga no que eu vou dizer para você, se você tem dificuldades de cobrar pelo seu trabalho, talvez, talvez, não é necessariamente assim, porque há sempre exceções, Talvez você tenha dificuldade de pagar também, talvez você tenha a mesma dificuldade de ver valor no trabalho dos outros, talvez você tenha a mesma dificuldade de ver valor no produto dos outros. Vou falar da Apple, eu só uso a Apple, ok? Há muitos anos, mais de 10 anos. E eu levei muito tempo para comprar um Mac, por exemplo, ok? E hoje eu só uso o Mac há muitos anos. Eu não sei quanto custa um Mac hoje, o meu já está velhinho aqui. É, e eu dou, não dou 20 não, se eu tiver eu dou 40, porque eu consigo de novo enxergar valor na parada. Então, talvez você é, não consiga ver valor nas coisas dos outros na hora de pagar. Você que tem dificuldade de, de cobrar o seu preço, de, de impor um valor, de precificar o seu trabalho, de precificar o seu produto, talvez, é uma hipótese, eu estou trazendo para você refletir, talvez você tenha dificuldade de, de pagar também. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem, eu conheço gente que dá vergonha ali eu conheço gente que pechincha, pechincha, pechincha, pechincha, pechincha, a tal ponto... E só compra se ganhar desconto, nem que seja de 10 centavos. Você vê que não é de fato uma necessidade. Pô, me, dá, me vende mais barato que eu preciso, eu não tenho como pagar, preciso disso, preciso do que você tem para vender e não tem como pagar. Não é isso. É uma questão do jogo, do jogo finito. O cara quer ganhar para você perder. É um, é, uma, é um padrão mental, gente. É um padrão mental, isso que eu quero que você entenda. Tem gente que é, só compra se ganhar dinheiro, e tem gente que só pega de graça. Tem gente que só quer de graça. Por mais barato que seja, ele não quer pagar. Ele quer, entre... ele quer ter tudo na vida, se possível, de graça. Então, ele quer ter um computador, se possível, de graça. Ele quer ter uma roupa, se possível, de graça. Ele... O que ele puder ter de graça, qual é o padrão desse sujeito? É o padrão da sugação. É o mesmo padrão da criança que nasceu um narcisista, por exemplo, que precisa do pai e da mãe para tudo. É o mesmo padrão. É um... Então, o sujeito é adulto. Ele tem um modelo infantilizado de, de mundo, sabe? Ele tem uma forma de funcionar nociva, porque ele já deixou de ser criança, né? Ele, ele, ele, ele passou da fase em que ele depende do papai e da mamãe para suprir as necessidades dele. Mas não, ele continua aquele padrão do ganha-perde. Ganha ele perde nos outros, sabe? Há pessoas que só querem de graça. Há pessoas que, se a, de, se a sociedade dependesse dela, a sociedade estava ferrada. Porque, porra, o sujeito não paga nada. Se ele não paga, não tem imposto. Se não tem imposto, o dinheiro não gira. Imagina, para pensar nisso, querido. Não, querido. Não. No sentido mais amplo, no contexto mais amplo. O cara não paga. Se ele não paga, não tem quem produza, não tem emprego. Cara, não, é? não tem emprego. Se não rola dinheiro, não rola imposto. Não rola imposto, o dinheiro não circula. Não se ferrou. Acabou a sociedade. Imagina se todo mundo pensasse assim. Se todo mundo funcionasse assim. Eu conheço algumas pessoas que funcionam assim. Então, voltando... A relação saudável com o dinheiro é uma relação de troca, porque o dinheiro tem esta finalidade. A, finalidade. a finalidade é que ele se destina, a finalidade para a qual foi criado é esta, de ser instrumento de troca entre os seres humanos. Só. Ele não é instrumento de, de trazer significado, de propósito, de realização. Não é. o Dinheiro não é instrumento de autorrealização. Então, se você acha que você vai ficar rico, vai ficar autorrealizado, você está fudido porque não vai acontecer isso. Se fosse assim, pessoas ricas não se matavam. Se fosse assim, pessoas ricas não tinham depressão, não adentravam no consultório. Ok? Então o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz realização, o dinheiro não traz senso de propósito nem senso de importância. O dinheiro paga as contas, dá conforto, dá casa, comida, roupa e, e segurança. É só. Citação. Abre aspas. A situação de privilégio é servir, não ser servido. Fecha aspas. A situação de privilégio é servir, não ser servido. Sikiru Salami o Baba King então se você tem dificuldades é, de ver valor na, nas coisas na hora de pagar se você não consegue enxergar valor nos bens e, e serviços das pessoas ou você não consegue cobrar o valor justo do seu trabalho ou do seu produto ou você não consegue negociar salário são tudo versões da mesma coisa né são são lados diferentes da mesma moeda você não consegue né, pedir aumento, você não consegue cobrar do seu cliente, você não consegue cobrar de quem te deve. O cara está te, te devendo e você que está com vergonha. Olha que situação, sabe? Então vamos lá. Como é a maneira errada de lidar com o dinheiro? O jeito errado de lidar com o dinheiro é achar que o dinheiro é sujo, né? Sujo não é o dinheiro. Sujo é o que o, o, os indivíduos fazem para ganhar o dinheiro. Sujo é o que as pessoas fazem para ganhar o dinheiro. E suja é a destinação que as pessoas dão o dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, não que me disseram uma vez. Eu nunca vou esquecer. Queridona, é uma coisa... É, pra mim foi muito marcante o que a pessoa disse. Disse a pessoa falou, Tamer, se o dinheiro não estiver na mão de pessoas como você, estará na mão dos traficantes, dos aliciadores de menores, dos corruptos, dos homicidas. É, é, a pessoa me falou isso. E ela tá certa. Porque o dinheiro circula. Ou tá na mão dos bons, ou tá na mão dos maus. É assim que funciona. Então quando você trata o dinheiro como coisa suja, cara, o aliciador de menores, o traficante, enfim, as pessoas que que estão trabalhando no lado, no lado sombra da força, não acham dinheiro ruim não, tá? Muito pelo contrário. Também é um equívoco achar que o dinheiro é a solução de tudo. Dinheiro não faz ninguém mais feliz, nem menos feliz, ok? Nem mais feliz, nem mais infeliz. Claro que o dinheiro resolve uma porrada de problema, é óbvio, né? Óbvio, porque se você não tem a sua, a sua necess, as suas necessidades básicas supridas, né? As suas necessidades fisiológicas supridas, isso é um... Puta problema, né? é um grande problema. Há pessoas que se matam por causa disso, há pessoas que deprimem por causa disso. né Achar que o dinheiro te dá poder sobre os outros também é um equívoco. Né? Há relações que são tóxicas, sobretudo de, de casais, né é, é, em que uma parte, em geral, o homem, por causa da sociedade patriarcal. Em geral, o homem, é, que é o único que supre a casa, a geração da minha mãe é assim, das minhas avós, enfim, com exceções. Então, o dinheiro não te dá poder sobre ninguém, sobre as outras pessoas, e o dinheiro também não define quem você não é né ou seja achar que você é melhor porque você não é achar que você tem é, associa... vincular dinheiro autoimagem vincular dinheiro ao status vin... vincular dinheiro a glamour é um equívoco porque isso tira o sentido o sentido do dinheiro quer é trazer equilíbrio e segurança financeira esse é o sentido do dinheiro ok segurança financeira que é exatamente uma, uma satisfação da, da pirâmide, da, da necessidade, das necessidades fisiológicas da pirâmide de Maslow. Também o dinheiro não define quem você é, porque não é assim como o dinheiro não faz de você uma pessoa me melhor, também não faz de você uma pessoa pior. Tem pessoas, pode ser o seu caso, que acham que não ter dinheiro faz delas é, uma pessoa melhor. Coisa do tipo assim, para te dar um exemplo, os santos não têm dinheiro, né? o, o lance é voto de pobreza, os, os santos fazem voto de pobreza, Chico Xavier era pobre, não sei quem de tal era pobre, mas Tereza era pobre, então eu vou ser pobre também, porque isso é uma justificativa pouco inteligente, sabe? Você não vai ser melhor e nem ser pior por falta de dinheiro, a sua vida vai ser pior, é um fato, é um fato indiscutível, a sua vida vai ser pior, ok? Mas é, você não é pior porque não tem dinheiro, e nem vai ser melhor porque não tem dinheiro, isso é um equívoco, tá? Mas muita gente funciona assim, num padrão inconsciente, o cara acha que não ter dinheiro faz dele mais nobre, já que dinheiro é sujo, já que dinheiro está ligado, está associado a um caráter ruim, já que dinheiro está associado a padrões escusos de vida. Tem outra coisa muito curiosa, um outro padrão muito curioso, que é o seguinte, algumas pessoas acham que é feio ter dinheiro, elas fazem de conta que são pobres, tem gente que faz de conta que é pobre, né? o sujeito esconde né, o relógio, ele quer esconder o padrão de vida que ele tem, cara... É mais do que salutar você, mais do que justo quem trabalha e quem ganha o seu dinheiro honestamente, poder usufruir dele. Né? E claro, usar esse dinheiro para fa favorecer, para facilitar, para melhorar a vida de quem tem menos, né cara? Porque também isso é muito importante. Outra coisa que não pode acontecer é você dar ao seu trabalho, se liga, já não estou falando do dinheiro, eu estou falando do meio por qual você ganha o dinheiro, ok? Dar ao seu trabalho um propósito que ele não tem, isto é, caridade e filantropia. O seu trabalho nem é caridade e nem filantropia. Se liga na dica do Tamer. Vou te dar duas dicas, uma não é minha. Citação, de Cacilda Becker: Não me peça para dar a única coisa que tem para vender. Essa frase é maravilhosa. De Cacilda Becker, a grande atriz brasileira. Você pode, dica do Tamer, abre aspas, você pode fazer caridade com o seu dinheiro, não com o seu trabalho nem com a sua empresa. Vou repetir: você pode fazer caridade com seu dinheiro, não com o seu trabalho nem com a sua empresa. O seu trabalho e a sua empresa não são lugares de você fazer caridade, são lugares de você fazer dinheiro. São lugares onde você ganha o seu dinheiro. Caridade você faz com o dinheiro. Compreende a diferença disso? Isso serve também para você que quer botar gente lá na sua empresa que não tem qualificação, que não tem comprometimento. né Vou botar lá o meu primo que é meu primo. Isso não existe. Eu tô fazendo uma parte aqui, estou falando de dinheiro, mas eu resolvi trazer esse assunto que é importante. Ah, vou botar o meu pai. Se o seu pai é doido, que pode ser que seja, é, ajuda o seu pai com dinheiro cara entende a diferença você não vai dar botar o seu pai na sua empresa e quebrar você você vai criar um problema com ele na sua relação com ele né dicas para você lidar bem com o dinheiro número um trate o dinheiro com naturalidade comece quebrando o tabu de falar em dinheiro né fale sobre dinheiro com a sua família com seus filhos fale da importância da educação financeira com como, como seu marido e mulher cara a pessoa com quem você divide a vida Fale de dinheiro com essa pessoa, isso é muito importante. Para que essa pessoa consiga né, te ajudar a, a, a gerir a vida de você. Isso é, isso é fundamental. Há pessoas que estão quebradas, isso a gente... Porra, gente, é só procurar na mídia aí. O cara está quebrado e ninguém sabe. Quando a família descobre, a família está em, em apuros, né? Porque o sujeito quebrou e ninguém soube, né? Você que tem... Que vende um produto ou um serviço, que é o meu caso, pergunte-se qual é o diferencial do seu serviço ou do seu produto. Né? Do bem que você vende. É, o que o seu produto ou você tem de especial ou diferente dos outros produtos ou concorrentes, ok? O que, que o Tamer tem de diferente da, dos concorrentes, dos outros treinadores? O que, que o Zezinho tem, que ele vende uma cadeira? O que, que a Herman Miller tem de diferente dos concorrentes, ok? Então é importante que você se atente para isso. Você que está vendendo um produto ou um serviço e você que está comprando, né? você enxergue valor com base nos critérios que eu já, que eu já disse aqui. Ah, Tamer, o, meu, o, meu, o que eu tenho de diferente é a qualidade e seriedade. Isso não é valor agregado, isso é obrigação. Se você não tem nem qualidade, nem seriedade, não dá nem para a gente conversar, né? Não, não, não, se você é co-coach, não dá nem para gente conversar, sabe? Se você é especialista de livro, não dá nem para gente conversar, a gente não, nem, nem conversa a conversa. Então a gente quer saber o seguinte, é, porque, por que eu estou falando isso? Porque durante muito tempo eu achei que isso era um, era um valor muito importante para mim, sabe? Porque eu tinha isso de eu era, era o que eu tinha para dar muito importante que era diferencial até que alguém falou pô essa é a obrigação que você tem um diferencial aí eu pensei foi a verdade é porque de novo a gente nivela as coisas por baixo a nossa sociedade infelizmente nivela as coisas por baixo mas numa sociedade séria em que as coisas são niveladas por cima se você não tem qualidade e seriedade você não nem nem, nem existe né? você tá fora e se liga cara porque o que que acontece há muitas pessoas que não entregam nem o que se espera delas tem muito funcionário eu tô falando para você que é empreendedor e para você que é empregado tem muito empregado que não entrega nem o que se espera dele. Qual é a chance dessa pessoa se manter no mercado? Zero. Ela vai acabar engrossando o couro da do, fila dos desempregados. Né? É o que vai acabar acontecendo. Então, para a gente estar no mercado, você que é prestador de serviço como eu, que é autônomo como eu, e você que é empregado, o ideal é que você seja um diferencial, não só que você entregue o que se espera de você, mas, principalmente, que você seja um diferencial. Outra coisa que é muito importante para você que é empreendedor, cara, você que é empresário, você que é empresária, é, defina muito bem o seu público. Pode ser que você trabalhe, esteja trabalhando com o público errado, você não tem condição de cobrar, sei lá, 500 reais numa calça jeans para quem ganha 500 reais de salário por mês, por exemplo. Um dia eu recebi duas mulheres que estavam empreendendo, que estavam abrindo uma loja de de de, de, calcinho, de biquíni. E eu não me lembro o teor da conversa, só me lembro de uma delas dizer assim, cara, eu sou mulher e não tem biquíni melhor do que o da loja tal. Ela citou o nome da loja. E, porra, eu não sei nem se essa loja existe nem quanto custaria hoje, mas eram os biquínis mais caros que havia no mercado na época. Onde é que eu quero chegar? É, para um sujeito enxergar valor num biquíni, em que ele possa pagar hoje, é, sei lá, 500 reais, não se, desculpa, valores hipotéticos, tá, gente? Duas coisas. Esse, esse sujeito precisa ganhar para isso. Número um né? Precisa ter renda para isso. Número dois, ele tem que ter capacidade intelectual para perceber esse valor naquilo ali. E às vezes o sujeito tem capacidade intelectual e não enxerga valor. O tal do cara que quer de graça, o cara que quer mais baratinho, o cara que só faz se for, bem de graça e bem baratinho, o cara do esqueminha... Vamos no esqueminha, que o esqueminha é baratinho. Qual é o problema do esqueminha, do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson? É porque é baratinho. Então vamos fazer um esqueminha que é baratinho. Né? Pô, tem apostila aí do fulano? Pô, me empresta aí, deixa eu imprimir a apostila. Compartilha comigo. Pô, você comprou um curso online aí, compartilha comigo o acesso e tal. É o esqueminha. Se ele visse valor naquilo, né? se fosse uma coisa... E se fosse lícito... Se fosse ilícito, porque não é, porque além de crime, além de lícito, é, é antiético, ele pagaria parte dele no processo. Não, mas ele quer que você dê o acesso para ele. Ele é quer de grátis, entendeu? Porque é o esqueminha. Então, você precisa é, definir bem o seu público. O seu público tem que ter condição de perceber o valor que você agrega Claro que você tem que saber comunicar isso, é óbvio. E na internet hoje é muito fácil você é, mostrar o valor que você agrega. Né? É só você botar a cara como eu estou fazendo aqui, né? As pessoas vão ver o valor que você agrega. Então o teu público tem, tem que conseguir perceber valor no que você faz, número um, e o teu público tem que ter condição de pagar o, que, o valor do produto ou do serviço que você vende. A psicanálise é para uma elite, não financeira só, mas intelectual. O cara que faz psicanálise, o paciente da psicanálise clínica, ele tem que ter capacidade de insight, não é qualquer pessoa. Infelizmente, eu tô falando a verdade. Um cara para escutar o Tamer falar, a verdade é, ele tem que ter capacidade de instância, não, não entende. Eu vou falar dez vezes e não vai entender. E eu não falo três, querida, eu falo uma. O cara contra-argumentou e eu vou na segunda e contra-argumento. Na terceira eu não vou mais, a menos que ele desenvolva, né? Se ele ficar batendo o pé na mesma. Entende isso? Se ele ficar ali num no... rem aí eu não sei um não... porra, acabou. Eu nem gasto meu tempo com essa pessoa cuidado você pode estar vendendo para o público errado isso é muito importante que ele não muito isso não faça nada antes de você definir quem é para quem você vai vender definir para quem você vai vender é mais importante do que aquilo que você vai vender sabe porque dependendo do, do negócio de cara aí para esse público aí eu não consigo vender isso aqui que eu tô imaginando estabeleça uma meta financeira você que é sobretudo você que é autônomo ou que é, ou que é empresário né você que é empregado também pode fazer isso se você tiver qualificação é perfeitamente possível fazer isso. Estabeleça quanto é que você quer ganhar. Num papel, quanto é que eu quero ganhar? Eu quero ganhar X. Mas eu, quero, eu não quero ganhar mais do que 10 mil, não é isso. Mais do que 10 mil não é, não é nada. O que é mais do que 10 mil? Vai de 10 mil e uma ao infinito. Então, defina. Como é que você vai definir isso? Claro, você vai definir os seus custos, o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, a vida que você quer. E eu, por exemplo, também não tenho nenhuma vontade de ter um iate parado lá, ali, num, num pier. Porra. Não quero. Tem gente que quer não só quer ter um barco, não quer ter um iate O eu beleza pura. tem gente que quer ter helicóptero, eu conheci um cara que tinha três helicópteros na garagem e isso vai determinar quanto você vai cobrar, bicho, Para quantas pessoas você tem que vender e quanto você vai cobrar né? outra coisa, que ele não se liga numa coisa que eu vou te dizer, por experiência própria quem está aqui me acompanhando há mais tempo me viu falar sobre a jornada da Plenitude aqui que é o meu treinamento online, então preste atenção quem define, quem determina o mercado é você, não são os outros. Ah, Tamer, tem treinamento aí cobrando 100 reais. Vai lá e faz então. Vai lá e faz. O meu treinamento não custa 100 reais, porque não pode custar. 100 reais custa o livro que eu compro, cara, para ler depois de eu ter trilhado um caminho de 36 anos. Eu não quero saber quanto é que o outro cobra no treinamento dele. Eu quero saber quanto é que vale o meu treinamento e quanto que ele custa. Quanto é que ele vale, porque eu sei quanto ele vale e eu sei quanto ele custa. Há pessoas que não vão ver, não. Tem gente que vai ficar aqui me seguindo a vida inteira sugando, sugando, sugando, sugando. Como vai ali comprar banana e quer sugado do cara que está vendendo a banana, quer sugar do do marceneiro que vai fazer telhado? Não, não é não é para essa gente que eu falo nem para essa gente que eu trabalho. Sabe? Eu trabalho para pessoas que entendem o valor da troca, que entendem o valor que eu estou agregando e o preço que isso custa, o valor que isso tem o preço que isso custa. Então você se liga, você que vende produto, você que vende serviço, quem define o seu mercado é você. Ah, tamo. Tá, outra dica. Eu vou vender mais barato porque eu preciso vender. Eu também preciso vender. Eu também preciso vender. Eu tenho uma missão. Né, de vida, que por acaso está atrelada ao meu trabalho. Podia ser que não, podia, podia ser que não tivesse. Né? O, a, o meu ofício, o meu trabalho, tem a ver com a minha missão. Mas ela tem que ser sustentável. Ela tem que me fornecer o que eu quero e o que eu preciso e quero para ter uma vida digna. Claro. Ah, eu vou vender mais barato que eu preciso vender. Não faça isso, cara. Se você não dá valor a, ao seu trabalho, Aquilo que você entrega, os outros não vão ver valor, queridão. queridão. As pessoas não valorizam o que é barato demais, sabe? Não valorizam o que é barato demais. Claro que, de novo, você não vai cobrar. O valor que você vai cobrar é proporcional àquilo que você entrega, à sua qualidade, à excelência do seu trabalho. E, claro, pode ser que você diga, porra, Tami, eu não estou preparado para cobrar isso. agora cobrar... Beleza, então se prepara e se qualifica. Você está chegando agora no mercado de treinamento. Como é que você quer cobrar a mesma coisa que eu, que sou puta velha, estou quase 20 anos dando treino Já atendi costura, já dei uma faculdade, já aula dela, faculdade, graduação, pós-graduação, tem uma... uma estrada. Como é que você vai querer cobrar o que eu estou cobrando? Assim como você que tá... começou a cortar cabelo agora, vai cobrar como, tiu? vai virar hair stylist na é último dia. É, é, cabeleireiro, é cabeleireirozinho, vai tranquilinho. É assim que é que funciona. Agora, deu o valor justo do seu trabalho, compatível com o valor que você entrega. Valor justo não. Cobre o preço justo, compatível com o valor que você entrega, refazendo a minha fala. Cobre o preço justo, é compatível com o valor que você, proporcional, exatamente proporcional ao valor que você entrega. Você merece isso. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Se, se, se você não vir valor no seu trabalho, as pessoas não vão ver. E, queridão, agora vou, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma dica do é pessoal, tá? Pessoal, como eu disse, da história do Defino Seu Público, bem definido. Não se preocupe, não se compare com as outras pessoas. Não se preocupe com a concorrência. Nem não se, nem é, pro bem, nem pro mal, sabe? Não se compare nem com quem cobra muito, nem com quem cobra pouco. Cada um tem a sua segundo o seu critério ah também eu acho que isso é muito eu acho que isso é pouco é o seu critério não é o meu essa é a história dessas pessoas você é uma pessoa única com uma história única com uma trajetória uma trajetória única e detalhe você tem um valor único para entregar é. você acha que eu estou preocupado com os ossoeiadores sabe por que eu não tô porque na minha percepção para a minha luz brilhar não tem que apagar do outro muito pelo contrário, eu tenho que brilhar e ajudar o outro a brilhar junto pra gente iluminar o mundo, eu e ele, então eu tenho o meu recado pra dar, eu tenho o recado que Deus me deu pra entregar ao mundo, você tem o seu não importa se você vem na banana, se você vem de treinamento eu sou o que você faz, agora você sabe o valor do seu recado, espera-se que você saiba, se você não sabe, queridão, queridona, para tudo vai descobrir, para tudo e vai pensar nisso, duas coisas para quem você vai entregar o recado, porque às vezes o cara não tá pronto para ouvir, não queridona como dizia Jesus o Cristo, que a gente só não escuta Jesus o Cristo se for bobo Independentemente da sua religião, porque eu não sou cristão, só pra você saber, mas eu tenho uma fascinação por Jesus Cristo, que puta que lá merda. Jesus disse assim, não entregueis pérolas aos porcos. É isso. Há pessoas que não estão preparadas para ouvir o recado que você tem para dar, bicho. Então você tem que saber quem é esse público, quem é esse cara que vai ouvir o teu recado, pra você não ficar jogando conversa, conversas ao vento, né? Qual é o recado exato que você tem que dar pra ele? Porque o seu recado é seu, cara. E só você pode precificá-lo, não. E eu, como é que eu vou dar preço no seu trabalho? Como é que você vai chegar pra um cidadão que tá vindo na sua... Você precisa do trabalho dele, você precisa do serviço que ele presta. Como é que você vai é, precificar o trabalho do, do Candalo? Você pode não ter o dinheiro para pagar, claro, e você pode também não ver valor naquilo. Claro que tem um mercado que define as coisas, claro, óbvio, né? Óbvio, eu não posso chegar aqui, ó, aguarda aqui para frente. Meu treinamento vai custar 500 mil reais. Posso fazer isso. Última dica do também tem mais dica aqui embaixo, mas eu vou, eu vou, eu vou. Reveja suas crenças. Então tá caro demais ou tá barato demais. Não posso cobrar isso, se eu cobrar as pessoas não vão comprar, é, não posso cobrar esse preço que as pessoas não vão comprar, eu não mereço, bicho, de novo queridão, queridona, tudo passa pela nossa consciência, por isso que o autoconhecimento é importante, importante não, é decisivo na nossa vida, porra, se abre um negócio, seja o que for, para vender biquíni, para vender sutiã, para vender cueca, não importa, para vender carne, você sabe qual é o valor que você quer agregar, você sabe qual é a finalidade por qual você está fazendo aquilo, a finalidade por qual você está dedicando a sua vida aquilo, né? E claro, consequentemente, aquilo que você vai dar de si, né? o melhor que você vai dar, você vai se qualificar para aquilo, porque você já entendeu qual é o recado que você tem que dar, e claro, achar o público certo, que está antenado com o recado que você tem para dar, energeticamente e financeiramente e intelectualmente. Qual é a chance de eu Tamer, me, me, como é que chama, me nivelar energeticamente com um cara que só quer sugar? Não, não tem como, ele não vai ficar aqui. Ele é. vem para cá, assiste uma live, ele vai embora. Não, não fica então porque não funciona assim eu tenho uma maneira de funcionar minha relação com, com as pessoas com o mundo com o dinheiro é outra não é não é o ganha perde e nem tá um pouco perde ganha mas já foi perde ganha tá eu já perdi mais do que ganhei nesse modelo desgraçado de mundo eu chamo de desgraçado que o modelo do desgraçado é esse né perco eu ganho outro é o um acúmulo absurdo né é outro extremo do né? negócio tem pessoas que têm coragem um, uns são você enfim é muito sutil isso né é, de querer atendimento individual ou mentoria individual minha. Eu não quero pagar. Não sei o que dá na cabeça das pessoas, se elas acham que eu sou pai delas ou não sei, né, que eu tô à disposição delas. Não, não tô à disposição, não né? estou à disposição sim, eu tenho um recado para dar, eu tenho uma missão a realizar eu sei exatamente o que eu vim fazer agora, né? Eu eu quero receber por aquilo que eu pelo valor que eu agrego, na exata proporção. É assim que funciona e deve funcionar com você também. Se você presta um serviço de qualidade, se você tem é integridade porque isso é integridade agora o que a gente precisa aprender queridão queridona, é porque às vezes isso já aconteceu com tu falando, falando para você porque isso já aconteceu comigo estou falando uma experiência própria eu levei muitos anos para ver essa chave me prejudiquei muito por causa disso você, a gente precisa ser íntegro com o outro não é claro eu acabei de dizer que na minha jornada da plenitude eu prometi no primeiro módulo 5 no segundo módulo 5 horas eu entreguei 13 tá certo isso é integridade eu não posso entregar 4 prometi 5 eu tenho que entregar 5 agora não, não, não adianta ser íntegro só com o outro eu tenho que ser íntegro comigo então, às vezes, você está muito preocupado ou preocupado em ser íntegro com os outros, você está certíssima, está certíssimo, não há dúvida disso. Agora, e a, e, a, e a pessoa de base que é você? Onde é que está a sua integridade para com a pessoa que você é? Que se esforça, que se qualifica, que levanta, que trabalha, que produz, que, que agrega um valor à sociedade, que paga o seu imposto, que vive dignamente. Né? Se você não valorizar o seu trabalho, queridão, queridão, quem é que vai valorizar? Se você não valorizar a sua família, porque eu trabalho, inclusive, para manter o meu padrão de vida, o padrão dos meus filhos, enfim, da minha vida, né? Eu tenho que. Eu, essas coisas não têm valor, né? tem que dar esse valor devido. Se você não der, ninguém vai dar. Então você precisa fazer isso, queridão, queridona, de novo, saber o exato recado que você tem para dar ao mundo, porque só você tem para dar. Eu falei agora há pouco, qual é a diferença sua para a concorrência? O que, que você tem de diferencial? Qual é o seu diferencial? o seu diferencial que ele não independentemente do que você faça de qual de, independentemente de qual seja o seu ofício o seu diferencial é este que eu vou dizer agora é o recado que você tem para dar ao mundo não importa se você dá treinamento se você vende bala se você vende carne se você vende pão se você vende biquíni não importa você tem um recado que é só seu que só você tem para dar esse é o diferencial cara uma sociedade né eu disse no início, que amaldiçoa uma sociedade cuja cultura valoriza o voto de pobreza, valoriza uma sociedade em que não se fala de dinheiro ninguém fala de dinheiro, pai não fala de dinheiro, mãe não fala de dinheiro, tudo é oculto tudo é... a gente vai crescendo com uma série de dogmas que vão é um problema sério isso. Se liga no que eu vou dizer. São as duas coisas mais é, demonizadas na nossa cultura são o dinheiro e o sexo. E é exatamente onde as pessoas se perdem. E pela mesma causa, eu vou dizer qual é. Os casamentos acabam porque não sabem administrar dinheiro, ou problemas de, de sexo, né? Ou um, um sexo que não tem qualidade, ou falta de sexo, ou Infidelidade, né? Sexo, do mesmo jeito. Em ambos os casos, quando quando o problema é o uso errado ou do sexo ou do dinheiro, é o uso errado no sentido de encontrar naquilo sentido e significado e propósito, entendeu? Muitos homens, estou falando de homem que é o, é o mais corriqueiro. Claro que acontece casos de mulheres que, que agem assim, mas é muito menor em, em percentual, em número, em número. Sujeito que vai buscar sexo fora, enfim, que, ou que vai buscar um dinheiro indevido, ou um sexo indevido, vamos chamar assim, é, vai mais por questões de poder, de significado, de senso de importância. De senso de propósito, do que o dinheiro em si e do que o sexo em si, há então, sujeitos a pessoas vê se não é isso. Há pessoas que estão muito satisfeitas no sexo, né? Com, onde tem que estar, né? com seu parceiro, com a sua parceira, e ainda assim vão buscar fora. É mais forte do que isso. Ou o sujeito tem dinheiro suficiente, não precisa de dinheiro, mas ele ou ele trabalha para cacete, não para de trabalhar para acumular, acumular, acumular, acumular, acumular que é uma coisa, não é uma busca racional, é uma busca irracional. Porque que é racional também. Porque o ser humano é um ser emocional que pensa. Então tudo que a gente faz tem a finalidade de satisfazer necessidades emocionais. Tudo, 100% que a gente vai. Então a necessidade de buscar dinheiro, buscar dinheiro, buscar dinheiro, buscar sexo, é emocional. E o candango não sabe. E qual é especificamente a necessidade de buscar é, autorealização, estima, senso de propósito, senso de significado, senso de importância. E aí ele dá com o pau na mão. Por quê? Dá com a cara na parede. Por quê? Porque dinheiro, de novo, não é para satisfazer essas coisas. Nem o sexo. Tem uma teoria de que, de que quem paga caro pelas coisas é o, é o pobre, e não o rico. Né? O rico paga o preço justo. Por quê? Porque, às vezes, por fazer parte de uma. por se sentir é, desprezado ou, ou desqualificado por fazer parte da, de, de, uma, de uma camada da sociedade mais baixa, o sujeito acha que pagando caro de novo vai ter senso de importância vai ter senso e não é o caso né? ninguém é melhor ou pior porque tem mais ou menos dinheiro a nossa sociedade associa dinheiro a sucesso e ao caráter das pessoas é um equívoco o dinheiro é um meio um veículo não um fim em si mesmo isso é um equívoco nós vamos ressignificar os o, o, o, o sentido do, do dinheiro e do trabalho no Brasil isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que fazer rápida assim, cível Urgente é isso é ressignificar o conceito de dinheiro e de trabalho. A minha relação com as pessoas não é medida pelo dinheiro. A minha relação, você acredita se você quiser, minha relação com as pessoas é medida pelo valor que eu agrego a elas e elas a mim. E essa é a régua. Agora, quando a minha relação com a pessoa é profissional, do mesmo jeito, qual é o valor que eu estou agregando a ela? E qual é o valor que ela agrega a mim? É o dinheiro que ela me paga. Nós nos sentimos culpados, de certa forma, por ter mais do que os outros diante de tantas dificuldades. De novo, queridona, eu recebo proporcional ao que eu agrego. Então eu não posso ter... Eu tenho que ter vergonha, como diz o queridão. O Ricardo tá aí. Eu tenho que ter vergonha de prometer uma coisa e não entregar. Isso eu tenho que ter vergonha. Eu tenho que ter vergonha de chegar no seu consultório, fazer um contrato com você de que vou te pagar por tantas consultas, você me faz a consulta eu não te pago. Isso é que eu tenho que ter vergonha. Aí eu tenho que ter vergonha de você, sei lá, de chegar na sua venda, no seu armarinho, comprar no caderninho, você anotar lá e no fim do mês eu não te pagar. Isso é que eu tenho que ter vergonha. Agora de receber pelo que eu, pelo valor que eu agrego, principalmente se eu agrego mais daquilo do que aquilo que se espera de mim? Porra, isso é um cúmulo do absurdo, né? Alice Boulos, queridona, minha irmã não faz nada de 0800, o trabalho trabalho. Africano é assim O africano não faz nada de graça. Os que eu conheço, né? Eu, é até um equívoco se eu, falar, se eu falar do africano. Eu tô falando do nigeriano especificamente, é é a galera que eu conheço. O africano não tem problema, ele não faz nada de graça. Ele não dá um sopro um nosso vídeo, graça mas também não tem problema de te pagar o, o, o, o africano lida naturalmente com o dinheiro como ele lida com a prosperidade a prosperidade para ele é muito mais do que dinheiro entendeu? tanto que lá nego não tem síndrome do pânico não tem depressão ninguém se mata pelas razões que a gente se mata aqui vai tentar vender terapia lá na, na, na Nigéia vai ser tá fudido morre de fome ninguém faz terapia não precisa o problema é a PNL ou quem deu o curso de PNL <risos> querido Lara, eu vou perguntar para você o problema é a medicina ou é um médico que tinha que operar o coração e operou o fígado o problema é a medicina ou é o ortopedista que ao invés de, de Amputar a perna direita ou amputou o braço esquerdo. As coisas são o que são. A PNL, a religião, a medicina, a psicanálise, tudo é o que é. O problema não é a religião, o problema não é a psicanálise, o problema não é a PNL, o problema não é o coaching. O problema são os coaches, os pnelistas, os médicos, os psicanalistas. São as pessoas que fazem uso daquela arte ou daquela disciplina. Esse é que é o problema. Dica do Tamer: O dinheiro é apenas um veículo para o bem-estar do ser humano e da sociedade. Fecha as O dinheiro é apenas um veículo para o bem-estar do ser humano e da sociedade então bota na cabeça que ele não na merda o problema é quando as pessoas utilizam o dinheiro como a finalidade equivocada do veículo aqui okay? é o que perguntou aquele dona agora da pnl é usar a pnl errado você acha que não dá para usar a pnl para manipular os outros dá para fuder os outros dá claro que dá pnl é um instrumento, um instrumento de comunicação mais poderoso que, mais poderoso que existe as relações humanas são baseadas em comunicação, imagina o que um cara bom de PNL não é capaz de fazer, mas pode fazer o uso certo ou pode fazer o uso errado, né? o médico pode fazer o uso certo da medicina ou errado, o advogado pode fazer o uso certo, enfim, as pessoas, dão, as pessoas dão as coisas o significado e a finalidade que querem, né? O problema é quando a gente desvirtua a finalidade das coisas, porque as coisas foram feitas para o bem da humanidade. A minha, a minha carreira, a minha profissão, o meu ofício, as disciplinas que eu aprendi, visam ao bem da humanidade né? e não ao prejuízo das pessoas. Não tem sentido isso. Estou é, indo embora. Muito obrigado a você que me acompanha, você que está conosco aqui sempre. Muito achar na sua vida. Que Deus abençoe você. Se você quiser mais conteúdo, que quiser uma, uma, uma relação mais próxima com a gente, Clica aí no link da Bia, depois você vai cair no meu canal de conteúdo exclusivo. É um canal, não é um grupo que eu fique tem troca de mensagem. Não, sou eu que levo os conteúdos. É, e tem a minha lista VIP, por meio da qual a gente envia um e-mail semanalmente com o um resumo dos conteúdos postados ao longo da semana. Então eu agradeço muito a você. É, saúdo o meu ori, o seu ori sobretudo, que ajuda o meu a realizar o seu predestino a realizar a sua missão, a levar o meu recado, o recado que Deus me deu para entregar ao mundo. Muito obrigado a você. Valeu. Até mais.